Hoje a gente vem falar mais uma vez sobre um assunto super importante, né doutor? Um assunto que tem o potencial de transformar a vida de quem está nos assistindo, sempre utilizando aquilo que a natureza nos oferece, não é isso doutor? É a farmácia de Deus. A farmácia de Deus. E também para te trazer algumas explicações primordiais e fundamentais para que você continue na trilha da saúde e principalmente para que você não seja... É, não é nem ludibriada a palavra, mas para que você não fique confuso, né? O que que eu posso acreditar? O que que eu não posso acreditar? O Dr. Laí Ribeiro tem um compromisso com quem está nos assistindo e sabe que a informação de qualidade é, de fato, a informação transformadora. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é, é, é, a questão da, da água com limão suscitou, né, doutor? É, é, é, foi colocada em dúvida se a água com limão é. faz bem ou não. E a gente vem hoje para dar um esclarecimento e, como sempre, aprofundar um pouco mais o é, nós assunto. Nós vamos transcender né? o assunto, né? Porque nós vamos falar do assunto de pH, nós vamos entrar na célula cancerosa, nós vamos mostrar a importância do limão que tem 8 mil anos de uso, começando lá com a medicina ayurvérdica, tem muita coisa para ser conversado. A gente vai falar sobre a questão também, né, doutor, que é sobre o, um organismo alcalino, né, doutor? Isso. porque a importância é, é, do PH. A importância do PH porque muita gente se aventura a falar sobre isso e precisa de muito conhecimento. Não é um assunto fácil, né, Não, porque né, PH é um conceito matemático né, e físico, então é, você tem que entender de logaritmo, você tem que entender de potência, você tem que entender de eletricidade, então é um assunto complexo de ser discutido. Sim. É, Para a gente começar a nossa noite de hoje, vamos direto ao ponto. O que significa pH, doutor? P minúsculo, H maiúsculo, é potencial hidrogêniônico. Então eles estabeleceram que isso vai de 0 a 14. Então o pH é essa medida de potencial hidrogêniônico que pode ir de 0 a 14. 0 a 6,9 é ácido, 7 é neutro, 7 é acima de 7 até 14, é alcalino. Se eu pegar, por exemplo, o pH do estômago, se for o pH do ácido clorídrico sozinho, que é produzido pelas células parietais do estômago, o pH é de 0,8. Você tem uma ideia o quanto que o ácido clorídrico é poderoso. 0,8. Mas quando ele se mistura e ele faz o suco gástrico, onde tem... Não só o ácido clorídrico mas o fator intrínseco, tem o pepsinógeno, tem a mucina, tem a água. Isso sofre um processo de diluição. E o pH do estômago vai entre 1,8 e 2. E isso é produzido constantemente. Para você ter uma ideia, a produção de suco gástrico em 24 horas chega a 3 litros. Nossa, doutor. É, há é uma reciclagem, tá? Chega a 3 litros. É em média 1,8, 2 litros. Mas tem casos onde chega a 3 litros. Então o movimento é muito grande ali. E o estômago está acostumado a lidar com isso. Porque o estômago tem uma, um muco que é produzido que protege. Por que, que esse pH não ataca a parede do estômago? Porque tem uma proteção. O estômago foi feito para conviver com 2 litros de suco gás, com pH 1,8, 1,9, 2, 24 horas por dia. Foi, é, é um órgão extremamente ácido. Aliás, isso depende, da sua, a sua saúde depende disso. Infelizmente, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade de acidez no estômago, e isso, a partir dos 40, cria uma gastrite atrófica sintomática com todas as consequências, porque o ácido clorídrico é responsável pela absorção dos aminoácidos, porque a proteína vai quebrar em aminoácidos, ele é responsável pela absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a metilcobalamina, ele é responsável pela absorção de pelo menos 15 minerais, então isso para a saúde é muito importante, muito importante. Cada ser vivo ele tem um pH que ele pode viver. Por exemplo, o ser humano, o sangue dele tem que estar entre 7 e 7,8. Se estiver abaixo de 7, ele morre por acidose. Se tiver acima de 7,8, ele morre por alcalose. Cada animal, cada bactéria, cada ser vivo, ele tem um pH que ele vive. Todas as doenças, na sua grande maioria, elas vêm acompanhadas de acidez. Por exemplo, o câncer. Você vai ver aqui na nossa discussão que a célula cancerígena ela vive no mundo ácido. Não é só o câncer. O vírus gosta no mundo ácido, a bactéria gosta do ácido, o fungo gosta do ácido, o parasita gosta do ácido. Então olha que interessante. Quando eu tenho um ambiente de acidez no meu corpo, eu tenho uma predisposição a formar o que se chama biofilmes. Eu tenho a predisposição a formar é, locais, colônias de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas. Isso acontece muito no câncer, porque nós vamos ver depois aí, durante essa discussão, que o câncer ele desenvolve no meio ácido. Quando eu tenho uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição ao câncer. Um dos mecanismos para chegar no câncer é a acidez. Por quê? Porque a acidez diminui o oxigênio. A alcalinidade aumenta o oxigênio. Então, se eu tiver um ambiente mais ácido, ele tem menos oxigênio. Se ele tem menos oxigênio, a célula lá que está sendo alimentada, ela começa a sofrer. E no momento que ela começa a sofrer, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, ou ela muta. Ou ela, se, ela vira um rebelde ela já não pertence mais àquela comunidade e ela agora é independente. E a célula que nós vamos conversar é a célula cancerosa e ela vive num ambiente ácido. Se você der alcalinidade para ela, ela morre. Então, por exemplo, o Dr. Brewer ele tem um mecanismo onde ele trata câncer com césio, que é um, um mineral altamente alcalino que entra na célula cancerígena e mata a célula cancerígena é um dos modos de se tratar câncer, câncer é aumentando a alcalinidade intracelular da célula. Se eu desenvolvo uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição a infecções de vírus, a infecções de bactérias, a infecções de fungos e a infecções de parasitas e, finalmente, câncer. O resíduo da nossa alimentação, a grande maioria é ácida. Então, se você come uma carne, por exemplo, que vai sobrar é a acidez, então nós temos, e o nosso corpo tem que trabalhar em alcalinidade, nós vamos discutir isso aqui, o nosso corpo é ligeiramente alcalino. Se tudo que você ingere, quase tudo, eu diria que 90% do que você ingere no final do metabolismo é ácido, o corpo está sempre brigando contra essa acidez. Diante de tudo que o senhor está falando, o, ali, o, o, o limão é ácido, então eu não vou ingerir o limão. Pois é, então deixa eu começar com o limão. O limão, ele, se você entrar, a medicina mais velha que tem, chama medicina ayurvédica. Ela tem 8 mil anos de manuscrito. Se você for nos manuscritos indianos da medicina ayurvédica, que é um terço da população do mundo ainda usa a medicina helvérdica, é o limão já estava lá como uma abordagem medicinal. Se você for na medicina tradicional chinesa, que você tem relatos de 5 mil anos, o limão já estava lá como uma fruta medicinal. Se você for na medicina árabe, na medicina grega, na medicina romana, o limão já estava lá. Eu faço em mim mesmo. Limão exprimido há 22 anos. É mesmo, é, doutor? Toda manhã eu faço isso. Eu recomendo você que está me assistindo fazer o teste, porque nada fala mais alto do que resultado. Se você for na literatura, escuta, aqui tem, tem gente aí que fala de ciência, mas não mostra ciência. Então vamos lá. Se você entrar no Amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar lemos and limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da Água com Limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar Lemon and Health, Limão e Saúde, você vai encontrar mais de 2 mil artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar Lemon and Cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver porque que o, lemon, o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos. Artigo científico. Não acredita em mim, não, poxa. Vai lá e testa. Pô. Entra no Amazon.com, Lemos and Limes, nos livros. Vai no PubMed Lemon and Health e Saúde. Vai no PubMed Lemon and Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim, vai lá e teste. Tá bom? Então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma, uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar, vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2. Que é 2,1, 2,2 que é o limão. E daí? O suco gástrico, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago. E o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago... O estômago foi feito para viver... 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídrico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema, porque você não vai poder mais... Digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver é, ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes e etc. E o limão, além dele ter sete minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, tá? Mas sódio, potássio, é, magnésio, cálcio, é, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do, do, do limão, eles são todos altamente alcalinos. Para você ter uma ideia, o limão é a única, única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem, a, isso é feito por espectrometria de massa, você pode entrar na, no Google, Procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português. Vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos. Um deles é o ácido ascórbico, que é o um nome químico, científico, para a vitamina C. E o outro, que é o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a naringenina, o campoferol, os limonoides, os limonenos. As limoninas, você quer que eu continue ou pare aqui? E cada uma dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É, uma, é igual a história do ovo: quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, para vir para cá ingerir dois ovos cozidos, olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil. Tudo que a vida precisa tá no ovo, tá ali, dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito eu falo com limão, é simples, é barato, é fácil. Só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo. Porque do contrário, ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar. Ah, eu vou cortar o limão metade de manhã, não, você joga fora, corta outro. Não pode ficar essa história de guardar o limão. Isso. É igual a maçã, você cortou ela, ela oxida. E aí perde as propriedades. Você começou a tomar água com limão. Se por uma casa acontecer de começar a te irritar, vai para meio limão. Você começa, se continuar irritando, vai para um quarto de limão. Qual o problema? Você faz com um quarto de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar vai haver uma cicatrização, você vai... Porque o estômago tem que viver com clorídrico. Ele nasceu para isso. O problema é quando você toma o omeprazol e você tira esse clorídrico da sua vida. Esse é o grande problema. Que nós podemos passar um... Passar um, um, um, uma live é inteirinha sobre isso. Que é o grande problema do Brasil. Que todo mundo... A, a cereja do bolo é o médico receita, receita, receita. E o omeprazol. Você não tem ideia... O mal que isso faz. Você não tem ideia. Claro que se você operou da, do, da, do trato digestório e você vai poder tomar seu omeprazol por 30 dias. Claro, tudo tem o seu momento. É a mesma coisa que você fez um peeling, eu te recomendo que você não ir no sol. Porque você fez um peeling. E se você tiver que isso tem que passar bastante filtro solar. Porque aquele momento é diferente. Então no momento de um pós-operatório, no momento de um, de um tratamento de uma úlcera gástrica, você vai tomar seu azol por 30 dias, tudo bem. E tá lá, passou de 30 dias já é problema. As pessoas estão perguntando se, mesmo tendo gastrite, mesmo tendo queimação, elas podem tomar água com limão? Eu digo porque se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso está dizendo para você que o que você está tomando está demais. Você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta. Até você não, sem sintoma. Ninguém precisa viver com queimação. Agora você estoura aqui, não sei o que, que não vai acontecer, vai fazer mal. O que fazer mal? É a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra campo ferol? Onde é que você encontra naringerina? Onde é que você encontra limonoides? São substâncias altamente benéficas para a saúde. Estão tudo no limão. Para ver, né, doutor? Agora, o senhor falou do ácido clorídrico. Engraçado, nós estamos aqui discutindo. O pH de um refrigerante, eu não vou falar o nome, chega a 2, 2,5. Ninguém está reclamando. Tem gente que toma um litro de refrigerante por dia. Agora, deixa eu falar outra coisa. O limão, quando ele está, quando ele entra se é, é, toma ele, ele é ácido. Mas logo, logo ele é absorvido e ele vira alcalino. Porque os minerais, vão, os, os, os, os ácidos vão ser utilizados pelo metabolismo e os minerais vão fazer alcalinidade. Então, no, no fundo, no frigir dos ovos, ele é um alimento alcalino. Um alimento alcalino, a gente já está entendendo que quando você é, consome, é, você utiliza algumas técnicas para tornar o seu corpo alcalino, você está mais protegido? Sim, não tenho a dúvida. Você também. O jovem é alcalino, o velho é ácido. À medida que você vai envelhecendo, você vai ficando acídico. Entendeu? Infelizmente, envelhecer é ficar acídico. Tu, tu alimenta, por exemplo, você, você gosta de carne? Tudo bem, eu também gosto. Mas se você comer carne demais. O frigir dos ovos da carne é muito acídico. Você tem que fazer alguma coisa alcalina para compensar. Porque todo o nosso metabolismo, o lixo dele final é acídico. Então o médico em geral ele não tem essa preocupação com o pH, porque o pH foge da área médica. O pH é uma coisa matemática, tem que entender de logaritmo, tem que entender de potência, é uma coisa biofísica, tem que entender de física... Então, quando você não entende de uma coisa, você prefere deixar para lá. Mas é um assunto extremamente importante. Doutor, quem está nos assistindo, né? as pessoas estão muito satisfeitas com as explicações, né? elas já estavam é, é, é, com, com a tranquilidade de seguir essa sua orientação com relação à água com limão há muito tempo. Então... Não, isso eu venho falando tem mais de 15 anos. Eu recebo e-mails e mais e-mails, você sabe disso, uhum. de pessoas que usaram e mudaram a vida, Sim. Eu acho que você deve para você essa chance. Se você tá com medo de começar, começa com meio limão, começa com um quarto de limão, você vê como é que acontece. E, principalmente você que tá tomando omeprazol, é um jeito de você de se desmamar do omeprazol. Eu não tô falando de separar o omeprazol de uma vez, não. Porque, infelizmente, eu não tenho tempo de explicar aqui, mas quem está tomando o, me o meprazol criou uma certa dependência. Então, um jeito de eu desmamar, eu começo a fazer o desmame pelo limão. Gostaria de receber mais vídeos como este? Então, aqui embaixo do vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho. Assim, sempre que houver um vídeo novo, você será avisado. Até mais!